Salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Retro Challenge, sempre na companhia do seu parceiro Lucardi. Para inúmeras pessoas, Super Mario é sinônimo de videogames. E essa crença, de certo modo, não deixa de ser verdade. O personagem, nascido no ano de 1981 no arcade de Donkey Kong. Ainda sob o nome Jumpman, estrelou seu primeiro game no ano de 1983 ao lado de seu irmão Luigi em Super Mario Bros, que também teve os arcades como sua plataforma. Mas o simpático Bigodudo foi catapultado para o sucesso no ano de 1985, ao estrelar o game Super Mario Bros para Nintendinho, em que o Mario se aventurava por oito mundos diferentes para salvar a princesa Peach das garras de Bowser. O sucesso do game foi surpreendente para a época, e veio na contramão da grave crise vivida nos anos de 1983 a 1985, também conhecida como Crash da indústria dos videogames. O icônico game, que chegou em meio a um mercado saturado e desgastado, revigorou nos jogadores, jovens e adultos, a vontade de jogar videogames. Não é exagero dizer que o game, acompanhado de outras pérolas da Nintendo, salvou o mercado de jogos eletrônicos. O estrondoso sucesso do Super Mario levou a Nintendo a produzir inúmeras continuações, e com a natural evolução tecnológica, a franquia passou a receber interações em três dimensões, que tiveram seu início com o espetacular Super Mario 64. Nesse vídeo, exploraremos o rico universo de jogos 3D da franquia Super Mario, explicando, ainda que de maneira breve, as qualidades e defeitos de algumas dessas interações que reservam ao jogador experiências imersivas ao lado do encanador mais famoso dos games. Então estoura uma pipoca, aumenta o som da sua TV ou cola nesse celular e vamos ranquear os melhores games 3D do Super Mario, responsáveis por marcar uma verdadeira legião de jogadores que não se cansam de resgatar a princesa Peach dos braços do insistente e apaixonado rei de todos os copas. Preparados? Ah, e não se esquece de sentar o dedo nesse like, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo for lançado. Bora lá? No ano de 2001, a Nintendo entrou com tudo na sexta geração de consoles com o lançamento do GameCube, que vinha pra bater de frente com o Titan PlayStation 2 e o então estreante Xbox. Seu lançamento era muito esperado pelos fãs, que também aguardavam um novo game de Mario, já que, tradicionalmente, cada nova plataforma da Nintendo era acompanhada por uma nova aventura do bigoduro. Esse ciclo, no entanto, foi quebrado com o GameCube, lançado com o excelente Luigi's Mansion, que embora tecnicamente impecável, desapontou os fãs por não ser o esperado game de Mario. Mas em 2003, a Nintendo atendeu o pedido dos fãs e lançou Super Mario Sunshine, que desembarcou com a pesadíssima responsabilidade de honrar o legado do Super Mario 64. O game, sob aspecto técnico, é impecável. Ostenta gráficos maravilhosos, com especial destaque para os efeitos de água, cuja simulação e fotorrealismo são impressionantes. Sua trilha sonora é ótima, embora não conte com faixas orquestradas em razão da limitação de tamanho da mídia do console. A jogabilidade, por sua vez, melhora aquela vista em Super Mario 64 e traz como novidade o uso da Flood, companheiro do Bigodudo durante toda a aventura, e adiciona mecânicas interessantes e inovadoras. O problema do game, no entanto, está não só em seu enredo estranho, mas no repetitivo uso do game design de Super Mario 64. Sunshine traz uma história nada marcante, em que o encanador é injustamente preso por ser condenado a limpar a Ilha Delfino durante suas férias. O contexto do game não parece adequar à franquia impõe uma sensação agridoce àqueles que, na pior das hipóteses, estavam acostumados a salvar a princesa das mãos de Bowser. O game design, por sua vez, replica o que é visto em Super Mario 64. O castelo é substituído pela Ilha Delfino, e os quadros são substituídos pelas manchas de transporte. As estrelas, por sua vez, dão lugar aos Shine Sprites. Ainda assim, Super Mario Sunshine foi bem aceito pela crítica especializada e agradou aos jogadores mais abertos e receptivos à sua proposta. Embora não tenha atendido a exagerada expectativa dos fãs à época, Super Mario Sunshine não deixa de ser um ótimo game e obrigatório para todos os donos de GameCube. Entre os meses de fevereiro e março de 2011, a Nintendo trouxe ao mercado o 3DS. O console, embora apresentasse um hardware interessante e inovador, foi lançado a caríssimos 250 dólares e contava com uma line-up relativamente fraca, tendo como destaque apenas os remakes The Legend of Zelda Ocarina of Time e Star Fox 64. A Nintendo, vendo que o console não ia bem, tomou decisões sentidas na própria carne. Reduziu em 80 dólares o valor do console, cortou o salário de seus principais executivos pela metade e anunciou games com relevante uso do recurso 3D. Dentre os games anunciados, foi lançado Super Mario 3D Land, que ao final do ano de 2011 reinventou a maneira de se jogar um game de Mario em 3 dimensões. Super Mario 3D Land é fantástico e faz uso de inúmeros elementos retirados diretamente do game Super Mario 3, como sua trilha sonora, elementos de jogabilidade e o inesquecível Tanuk Suit. Graficamente, o game é competente e faz exemplar o uso do hardware do 3DS, com modelos 3D muito bem elaborados e cenários exuberantes. Sua trilha sonora é fantástica, com novas faixas marcantes, faz a releitura de algumas músicas antigas e utiliza os tradicionais efeitos sonoros da franquia com maestria. O grande diferencial do game, no entanto, está em seu design de jogabilidade. Nessa interação, foi adotado um sistema de câmeras diferenciado e influencia a jogabilidade sempre que o efeito 3D estiver em uso. Novos caminhos e passagens são abertos com o uso dessa tecnologia, se mostrava amadurecida e pronta para ser explorada de maneira inovadora. O level design é criativo e mistura elementos vistos em outros jogos 3D da série, bem como implementa elementos de plataforma de maneira equilibrada e inusitada. Sua dificuldade é moderada, mas se eleva consideravelmente após a finalização dos oito primeiros mundos do game. Super Mario 3D Land até o lançamento do Nintendo Switch foi, merecidamente, considerada a melhor aventura portátil do carismático bigodudo e até hoje merece ser jogado por todos aqueles que não tiveram a oportunidade de jogar um dos melhores games que o Nintendo 3DS tem a oferecer. Lançado para a Nintendo Wii no ano de 2010, Super Mario Galaxy 2 foi considerada a primeira continuação de um game 3D do famoso encanador italiano. Embora seja tido como continuação do Super Mario Galaxy, lançado no ano de 2007, o game deixa de lado os acontecimentos anteriores e reconta a história de Mario e seus amigos Lumas em uma nova aventura para salvar a princesa Peach das garras de Bowser. Segundo o criador e eterno produtor da série, Shigeru Miyamoto, Super Mario Galaxy 2 foi criado para implementar todas as ideias que não haviam sido aproveitadas no primeiro game. E essa decisão não poderia ter sido melhor. Super Mario Galaxy 2 é incrível e eleva as criativas ideias vistas no primeiro game a patamares inimagináveis. Percorrer as inúmeras galáxias do game nunca foi tão dinâmico e empolgante, já que agora é utilizado um eficiente sistema que permite navegação rápida pelo universo. Graficamente, o jogo simplesmente extrai leite de pedra do Nintendo Wii, com efeitos de iluminação interessantes, modelagem de personagens impecável, inimigos muito bem trabalhados e cenários extremamente criativos. Para os saudosistas, não há nada como jogar o cenário Throwback Galaxy. Sua trilha sonora é uma das melhores vistas dentre todos os games da franquia Mario e conta com faixas orquestradas marcantes. Os efeitos sonoros são muito bem utilizados e transportam ao jogador a sensação de realmente viajar pelo espaço. Sua jogabilidade aproveita os elementos construídos em Super Mario Galaxy e se expande com o uso de novos personagens, como Luigi e Yoshi, que trazem mecânicas únicas para a aventura. O nível de dificuldade do game é moderado até completar 70 estrelas, número necessário para finalizar a aventura. No entanto, o desafio real será enfrentado caso o jogador queira reunir todas as 240 estrelas espalhadas pelo game, que exigem muita habilidade e paciência. Super Mario Galaxy 2 é uma aventura única e explora os limites da imaginação do jogador que, a cada nova galáxia, será surpreendido pelos inventivos desafios criados para proporcionar horas e horas de entretenimento. Se ainda não experimentou essa pérola, não perca mais tempo e tire poeira do seu Nintendo Wii agora mesmo. Super Mario é uma franquia que, inegavelmente, passou por diversas fases até atingir um grande nível de amadurecimento. E Super Mario Odyssey, lançado para Nintendo Switch no ano de 2017, significou o ápice do amadurecimento dos jogos 3D da franquia, elevando suas qualidades para patamares inimagináveis. O game, que pode ser jogado das mais diversas maneiras em razão da versatilidade do console híbrido, é lindo, refina velhas mecânicas e inova ao trazer o chapéu Cap com o fiel companheiro de Mario em mais uma aventura para salvar a princesa Peach, que agora será obrigada a se casar com Bowser. Super Mario Odyssey representa não só um grande sopro de ar fresco à franquia, ao trazer uma jogabilidade extremamente versátil, mas representa uma rara e bem sucedida união entre o passado e o presente. Em todos os mundos, o jogador poderá jogar não só em um vasto e colorido mundo 3D, mas poderá também resgatar as Power Moons em momentos de duas dimensões no melhor estilo Super Mario Bros. de 1985. Sua trilha sonora é empolgante, e ao mesmo tempo que traz inúmeras faixas inéditas, brinda os jogadores com versões de 8-bits de cada uma das músicas do game. E claro, para preservar a essência da série, também há a releitura de músicas icônicas. O game é extenso, e assim como nos demais jogos 3D da franquia, traz um nível de dificuldade moderado até a finalização da campanha principal. O seu real desafio, no entanto, se inicia quando o jogador traça como objetivo colecionar todas as 900 Power Moons disponíveis no game. Não é exagero dizer que Super Mario Odyssey é um dos melhores games 3D de Super Mario já feitos e mostra como a Nintendo é capaz não só de se reinventar, mas de refinar de maneira única fórmulas que até então pareciam superadas. Se você é dono de um Nintendo Switch, Super Mario Odyssey é simplesmente obrigatório e empolgará todo jogador como se uma criança fosse novamente. Muito se falou sobre a estreia do console de 64-bits da Nintendo na videoanálise do game The Legend of Zelda Ocarina of Time, em que se destaca a inegável importância do Project Reality. Bateu a curiosidade? Os links estão logo ali no card e na descrição. Super Mario 64 é espetacular e representou não só uma natural evolução para a franquia, mas a total ruptura com o padrão sedimentado no mundo dos videogames até o final da quarta geração de consoles. O game alterou, de maneira irreversível, a percepção dos jogadores e da indústria em relação aos jogos em três dimensões. Super Mario 64 foi lançado no ano de 1996 como título de lançamento do console de 64-bits da Nintendo e apresentou, em uma época dominada por jogos de duas dimensões e fracassados experimentos 3D, um universo completamente novo. Pela primeira vez, via-se de maneira fiel a representação de um amplo mundo virtual, profundo e convincente. Os modelos dos personagens transmitiam a sensação de que ali havia vida. Os cenários, pela primeira vez, traziam uma sensação de profundidade nunca vista antes. A trilha sonora era competente, cristalina e imersiva. E para experimentar tudo isso, o jogador viveria as aventuras do adorado encanador italiano em uma movimentação livre e sem limitações. A alavanca analógica passou a permitir ao jogador caminhar, acelerar seus passos ou correr. Saltos acrobáticos em um mundo livre passou a ser não apenas possível, mas corriqueiro. Por representar uma quebra de paradigmas tão intensa, é árdua a tarefa de explicar com maestria o que hoje é tido como óbvio, claro e evidente. Mas assim era o Super Mario 64. Um jogo que representou a vitória da audaciosa simplicidade, sedimentou seus feitos como algo óbvio e que nunca mais poderiam ser ignorados pela indústria. Alterou para sempre a maneira de experimentar os games. A beleza do conjunto de conquistas da primorosa obra de Miyamoto não está no fato de ter sido o primeiro game a fazer com que os jogos 3D passassem a orbitar o imaginário dos jogadores. O reconhecimento de sua vitória foi possível por, além de ser o primeiro a mostrar como se faz um game 3D, ter sido o primeiro a executar tão bem a necessária simplicidade para divertir o jogador. Sim, Super Mario 64 trouxe a diversão óbvia, clara, simples, e mostrou porque os jogadores não se importam em salvar a princesa tantas vezes seja necessário. Ele simplesmente fez com que os jogadores entendessem que o rápido da princesa não passa de uma mera desculpa para que uma vez mais sejamos premiados com a genialidade de seus criadores. Super Mario 64 elevou o nível de excelência da franquia para patamares praticamente inalcançáveis e impôs à própria Nintendo o desafio de oferecer novos jogos com níveis de excelência ainda mais severos. E os gamers só têm a ganhar com isso. Super Mario 64 é um game incrível, instigante e emocionante em sua simplicidade. É, por enquanto a experiência definitiva para a série de games canônicos 3D do Encanador. Pô oh, galera, é isso aí! Essa foi uma rápida viagem pelos melhores jogos canônicos 3D da franquia Super Mario, responsáveis por divertir inúmeras gerações de jogadores. Não é exagero dizer que foi com competência e merecimento que o famoso encanador italiano conquistou uma legião de fãs tão fiel ao redor do mundo. Assim como fizemos em vídeos anteriores, dedicamos esse momento com uma justa homenagem a uma franquia que não deixa de surpreender os jogadores, e há mais de 30 anos se reinventa a cada nova interação, trazendo novidades sempre interessantes e muito bem-vindas. Que os jogadores continuem a ser blindados pela coragem de seus produtores, e comemorem juntos os acertos da Nintendo a cada novo jogo, visto que não é nada fácil manter uma franquia tão aclamada e competente em seu auge durante tantos anos. E se ainda existem empresas capazes de trabalhar seu mascote com tamanho, empenho e competência, devemos desempenhar e prestigiá-las, não é verdade? Mas e aí? O que você acha dos games 3D da franquia Super Mario? Qual o seu game predileto? Lembra de algum momento realmente difícil e desafiador desses games? Deixamos de mencionar algum game importante pra você? Diz aí nos comentários! E não deixe de acompanhar os vídeos anteriores para ver o quick review de Crisis Core Final Fantasy VII e, por que não, conferir alguns dos cachorros nos games. Os links estão logo ali na descrição. Retro Challenge fica por aqui. Te aguardando no próximo vídeo com mais jogos e novidades. Tchau!